É, o prazo vai ser prorrogado de novo? Não, já falei sobre isso. É, gostaria muito que o prazo fosse prorrogado para 30 do 7, para coincidir com o prazo da ECD, que agora é 30 do 7. Infelizmente, ao que parece, não vai ser mesmo prorrogado. Essa, essa data não é prorrogada. O 30 do 4 era data de lei e o 30 de 6 é data de lei foi a lei 13.877, que mudou o artigo 32, já falei aqui no início da live, da lei 9096, decidindo que agora é 30 do 6 para todos os anos, e o prazo da ECD sendo 30 do 7, a vida inteira vocês trabalharam com a ECD, que originalmente era 31, 31 de maio, maio de 30, 31, não sei, último dia lá de maio, e abril era... É, abril, 30 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, ou sim, enfim, é isso aí. Então, pode também, agora, se você não quiser, você não é obrigado, isso é importante, você não é obrigado a entregar a ECD antes do prazo dela para atender a justiça eleitoral. Você pode juntar depois, lá depois do 30 de setembro, se você for utilizar esse prazo, que a norma da Rezeita Federal lhe deu, você usa esse prazo normalmente, e depois você junta o comprovante da ECD. Agora, é importante, vocês estão cansados de me ouvir falar dela, a nota explicativa. Faz uma nota explicativa dizendo que não foi um lapso, não foi desídia, não foi né, negligência sua não ter é, cumprido a, a documentação juntada da ECD. Você apenas cumpriu o prazo, né, que foi provocado.